Isso daí. Perna direita à frente, esquerda na diagonal Isso aí Vai dobrar só a perna de trás, tá ok? Só a perna de trás Não precisa fazer muito, não vou pegar pesado Só 20 repetições, tá bom para cada lado 3, 2, 1, vai 1, isso 2, 3, isso aí, vai 4, 5, 6 Isso, não deixa o joelho vir pra frente não Isso aí, perfeito isso, 10, vai, 11, 12, 13, 14, 15, é assim mesmo, 16, 17, 18, 19, 20, mudou o lado, muda, põe na diagonal mais a tua perna, que aí você não perde o equilíbrio, ó, põe ela mais assim, que aí fica melhor pra você, 3, 2, 1, vai, 1, 2, 3, desce, 4, 5, é só a perna atrás, não vai à frente não, só essa daqui que dobra, dobra essa daqui, isso, sobe, dobra, isso, isso aí, vamos lá, isso, isso aí, põe mais atrás, põe mais atrás, calma, calma só, dobra só essa parte aqui, não, fica parada aqui, dobra aqui, é isso aqui, volta, Entendeu? Você vai colocar. Só que nós vamos colocar a frente. A frente da barriga. Isso. Coloca a frente da barriga. Isso aí. E vai subir. Subir e descer. Tá? 20 vezes. Vamos lá. 3, 2, 1. Vai. 1, 2. Isso. 3, 4. Mantém as costas paradas. Isso. Isso. aí. 7. Isso. 8. Vai. 9. Põe, põe na frente, põe na frente, 12, 13, não deixa arquear as costas não, mantém, põe na frente o cotovelo, isso, isso aí, 17, 18, 19, 20... 21, vamos embora, passa. 22, pode passar. 23, tá fácil? 24, isso. 25, estica o braço. 26, aqui na frente. 27, 28, 29. 30, agora panturrilha panturrilha é aquele tipo ó. colocou para fora os pés, dessa forma sobe e desce sobe e desce, 50 panturrilha, 50 não, não, só essa, vamos lá 3, 2, 1 vai 2, isso isso, fecha só um pouco mais a perna isso, fecha mais a perna aí, vamos ir isso abre, sobe, desce. Isso aí, isso aí, fecha um pouquinho em pé a perna. Isso tá bom. Isso aí, isso vai, Hã? é, mas não descansa embaixo. Não sobe, ó. É isso aqui, é isso aí. Vambora, isso aí, estica esse joelho. Isso, vamos embora. Estica esse joelho. Isso aí. Sumou. Abre. Abre a perna. Abriu. Vai doer agora, hein? Um pouquinho. Agora vai doer. Não, não vai fazer, não. Vai ficar parado. Só parado. Tá bom? Então vamos embora. Desce. Desceu e fica. Vai. Só descer. Isso. Desce. Isso. Pezinho pra fora. Desce. Vambora. Isso. Tempo. Não tem tempo sentir o máximo isso aí segura fica quietinha segura quero ver se vai ficar mal o tempão vamos embora Vamos embora isso isso aí sobe um pouquinho sobe um pouquinho sem botar as costas joga as costas para trás isso isso aí segura isso aí. Ah, vocês estão tão bem treinados, a gente fazia isso aí um tempão, vambora, tá tremendo? É assim mesmo, vambora, vambora, não, desce, pô, pô, vambora, desce, desce, desce, isso aí, joga o corpo pra trás, joga o corpo pra trás, joga o corpo pra trás, isso aqui, ó, ó, aqui, Vambora, joga pra trás esse corpo. Vambora, vambora, gente. Desce! Desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce. Pô, oh, que isso? Vamos, segura, segura. Aquele dia eu fiz com vocês. Tempão, vamos embora. Segura, segura, desce. É para queimar um pouquinho, vai, desce, desce. É um pouquinho, vamos embora. Desce, não, para, para. 3, 2, 1, sobe. Não descansa, desce e sobe agora. 40, vamos embora. 1, 2, 3, lá embaixo. 4, 5. 6, vai, 7, desce, isso, isso, toca no chão, toca no chão, toca no chão, não, toca, ó, aqui, toca dobrando a perna, dobra a perna, isso, dobra a perna, vambora minha amiga, fica olhando pra mim não, não vai adiantar, vambora, vai, vambora, abre, desce e sobe, vambora, vai, dobra a perna, dobra a perna, isso, hum. vai, toca no chão, toca no chão dobrando a perna, isso, vambora, vambora, é isso aí, vambora, vambora, isso, isso, isso, isso, 8, isso aí. Agora, para finalizar essa sequência, só abrir lateralmente. 20 para cada lado. 20 para cada lado. Vamos lá. 3, 2, 1. 2, sem perder equilíbrio. 3, 4. As duas. Isso. Vamos embora. Estica, estica a perna. Isso. Vai, encosta no chão e sobe de novo. Perna esticada. Estica essa perna. Aqui, ó. ó. Tocou, voltou. Pegou equilíbrio. Estica a perna. Isso. Isso aí. Sente doer. Mudou o lado. Vambora. 3, 2, 1. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toca no chão. 7, 8. Isso. Para não perder o equilíbrio vambora 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Agora a gente vai fazer aquela sequência que nós fizemos todinha, rápido, tá? Não vai ser muita repetição, vai ser muitas repetições, só vai ser rápido. Primeiro a fundo. Vamos lá, rapidinho. Só 20, rapidinho em 20. Vou botar 10 pra ficar rápido. 3, 2, 1, vai! 1, 2, 3, 4, ou não? Sim. Tá doendo 10, 10, Pegou? Legal, isso aí, isso aí. Mudou o lado. 3, 2, 1, vai! 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Pega o peso rapidinho, sem perder tempo. 3, 2, um. Só 20. Vai! 1, 2, isso. Vambora. 5, 5, 6, 7, 8, vai, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, abriu a perna, panturrilha, vamos lá, 3, 2, 1, subiu, 1, 2, 3, 4, Cinco, não descansa. Sete, oito, nove. Isso aí. Não descansa. Sobe, bate. Isso aí, isso aí. Bora. Vai. Cinquenta, hein? Bora. 8, 9, 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou fazer com vocês o sumor. Desceu. Vai. Desce. Desce! Bora! Desce, dá pra ver daqui. Vamos! Não tem contagem! Não tem contagem! É só fazer. Isso. Segura. Desce. Isso. Desce. Segura. Segura. Desce aí, isso, isso aí, como se estivesse sentado, vambora, tá caindo, né? vambora, vai, desce, vai minha amiga, segura, assim é fácil, não, sobe, sobe, vai, segura, segura, vamos lá, quando nosso amigo começar a tremer muito eu paro, vambora. <risos> Vambora, segura. Vambora, estica essas costas aí. Vambora, desce. Vambora. Que isso? 3, 2, 1. Subiu, descansa, bebe uma água.